Olha, eu aprendi a ver. nas senhoras onde trabalhei, onde era criada de servir, Aí, agora é minha a dias, e a então, dança era criadas de servir. Então aprendeu isto nas casas abastadas, não é? sim. sim. Na altura do Natal e pelo Carnaval, as pessoas mais abastadas faziam este doce. Como então, viu, leva aguardente azeite, essas coisas todas e havia pessoas que às vezes nem azeite tinham para deitar na comida, a né? À partida, não podia estar só ao de fazer este tipo de frito. Como é que apanha as canhas, da Maria Antónia? Ao pé do Mas depois tem que lhe dar um tratamento. Os, como é que as trata? Pelo menos é que as fazem. Pois feitas, cortadas assim, metem-se numa panela com verde, duas ou três vezes, enquanto é estar água verde. Depois deve estar aquela água toda fora. põe se a feitar, uma vez ou duas. Já falava lá o gosto da cama.